Fala pessoal, beleza? Tô voltando aqui para falar um pouco do PowerPix, tá? O PowerPix deu uma, uma queda aí nesses últimos dias, é, não tava pagando o pessoal, mas agora voltou a pagar, tá? Já tá voltando a pagar o pessoal que já se cadastrou e ativou a sua conta. Vou te mostrar aqui o, os meus lucros, meus ganhos diários, né? R$ 437,50 por dia que eu tenho para retirar. Eu tenho um lucro total de R$ 1.580 desde que eu instalei o aplicativo. Aí eu vou aqui em retirar, vou te mostrar um pouco do meu histórico, tá? Todas essas retiradas falhou, né? Foi quando o aplicativo não estava pagando. Né? Então eu tentei retirar várias vezes, várias vezes, e deu falha no sistema. Só que desde ontem, né? Ontem já começou a voltar o, o, o, as retiradas, tá? Então eu fiz duas retiradas de 50 reais que eles tinham me liberado desse limite, e eu consegui retirar esse valor. Tá? Então tá ali recheada com sucesso. Então, eu vou te mostrar aqui, eu, no meu extrato, né? Eu fiz... É, eles me depositaram, né? 47, 45, porque tem a taxa, né? Que foi é cobrada. Depois eu fiz o saque para minha outra conta. Então eles depositaram um no dia 13 e um hoje, dia 14, tá? Então tá pagando sim, tá bom? Se você tá em, ainda indeciso na PyPix, eles voltaram a pagar, estão pagando, tá? E lembrando que o pagamento só é feito... Para quem ativa a conta com os 50 reais. Se você não ativa a sua conta, você não consegue receber seus pagamentos. Então, aproveite, cadastre no link aí abaixo, faça seu cadastro, ativa a sua conta com os 50 reais e você vai conseguir aí sacar seus lucros diários todos os dias, agora que a ferramenta, né, que a plataforma voltou à normalização. Beleza? Se curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e qualquer novidade sobre o PowerPix eu estarei postando aqui para vocês. Valeu!